mais um FAB em destaque, com a retrospectiva 2021 das principais notícias da Força Aérea brasileira. A Força Aérea brasileira atingiu um total de mais de 6 mil horas de voo em cumprimento de diversas missões ao combate à Covid-19. Além das missões operacionais, a Força Aérea esteve presente nas ações sociais, como envolvimento do efetivo na campanha de doação de sangue, contribuindo para o abastecimento dos hemocentros de todo o Brasil, na montagem de hospitais de campanha, na entrega de refeições aos caminhoneiros, na distribuição de kits de alimentação para famílias de crianças e adolescentes do programa Forças no Esporte, na descontaminação de espaços públicos e também na confecção de máscaras. O KC-390 Milênio participou pela primeira vez de um exercício operacional. A ação inédita ocorreu entre janeiro e fevereiro, no exercício Cuminate, em Lusiânia, nos Estados Unidos da América. Embarcaram na aeronave 21 militares do primeiro grupo de transporte de tropa e três militares do Exército Brasileiro que participaram do exercício. Os voos realizados pelo KC-390 foram atividades de familiarização. O treinamento em conjunto com o Exército Americano, Exército Brasileiro e Força Aérea Americana teve entre os objetivos a preparação de militares e tripulantes para missões de emprego em operações aeroterrestres para lançamento de paraquedistas do Exército Brasileiro, em conjunto com as aeronaves C-17 e C-130J da Força Aérea Americana. A nova estação Radar de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, foi inaugurada em julho. O sistema tem como objetivo o aprimoramento do controle dos tráfegos que voam na região de fronteira do Brasil com o Paraguai, proporcionando até 450 quilômetros e cerca de 636 mil quilômetros quadrados de alcance de área monitorada o equivalente a quase duas vezes a área do mato grosso do sul mais de 17 mil quilômetros sob o oceano pacífico e 12 horas de diferença no fuso horário um trajeto longo e cansativo mas esses são pequenos desafios para quem seguiu esse percurso com apenas um objetivo conquistar um lugar no pódio dos jogos olímpicos de tóquio no japão a equipe brasileira que foi disputar os jogos Contou com 23 militares da Força Aérea Brasileira. O grupo foi selecionado pelo Programa de Incorporação de Atletas de Alto Rendimento para concorrer em 14 modalidades esportivas diferentes. Com a participação de uma aeronave KC-390 Millennium, a Força Aérea Brasileira participou da missão de ajuda aos atingidos por um terremoto e um ciclone tropical no Haiti. A aeronave decolou da Base Aérea de Brasília, no Distrito Federal, com destino a Porto Príncipe, capital do Haiti. A missão em resposta emergencial à tragédia contou com equipes de especialistas e peritos em busca e resgate em estruturas urbanas colapsadas, além de kits de medicamentos e insumos estratégicos para assistência farmacêutica emergencial doados pelo Ministério da Saúde. Em mais uma ação humanitária, a Força Aérea realizou missões de transporte aéreo logístico para comunidades indígenas e anomami, em Roraima. No total, foram entregues mais de mil cestas de alimentos, aproximadamente 13 toneladas. A operação atende a comunidade junto ao 4 Pelotão Especial de Fronteira, de surucucu e outras sete na região de alto alegre realizado em agosto na base aérea de campo grande o exercício conjunto tápio registrou mais de 800 horas de voo foram aproximadamente 330 surtidas cerca de 30 aeronaves empregadas 16 esquadrões e unidades de infantaria e mais de 900 militares treinados. O treinamento simulou um cenário de guerra irregular com a composição de forças-tarefas e alertas focados na busca e salvamento em combate. O primeiro ensaio de tiro em banco do motor-foguete S-50 ocorreu no mês de outubro. O S-50 é o maior motor-foguete já fabricado no Brasil, com 12 toneladas de propolente sólido e com tecnologias inovadoras para o Programa Espacial Brasileiro, como o uso de fibra de carbono para a produção de um envelope motor, o que o torna mais leve e eficiente. O sucesso desse ensaio é fundamental para que o Brasil possa avançar nas fases finais de desenvolvimento do motor, que permitirá ao país novas capacidades em termos de produção de veículos suborbitais e lançadores de microsatélites. O veículo lançador de microsatélites, é um projeto estratégico da Força Aérea Brasileira e visa o desenvolvimento de um VLM em parceria com o Centro Aeroespacial Alemão. A terceira edição do Exercício Conjunto Tinha, o maior treinamento do ano realizado pela Força Aérea Brasileira, que ocorreu na Base Aérea de Santa Maria, em novembro, com a participação de mais de 1.200 militares, 50 aeronaves e 24 unidades aéreas e de infantaria, pela primeira vez, concomitantemente, ocorreram o Adestramento Conjunto Meridiano, Fase ibajé sobre coordenação do Exército Brasileiro e a Operação Escudo Antiaéreo, sob responsabilidade do Comando de Operações Aeroespaciais. Juntos somaram 1.400 horas de voo, simulando uma guerra convencional. O comandante da Força Aérea Brasileira, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, desembarcou em novembro na Suécia, o oficial-general recebeu as quatro primeiras aeronaves F-39 Gripen, entregues pela Saab e que serão o principal vetor da defesa aérea do nosso país. Na oportunidade, aconteceu também o voo do F-39E, designação da aeronave Gripen, monoposto da Força Aérea Brasileira. Em meio à floresta tropical, na fronteira com o Peru e a cerca de 2 mil quilômetros de Manaus, Amazônia, está o aeródromo de Chirão do Equador. No distrito de Atalaia do Norte, no Amazonas, estratégica para a integração, o desenvolvimento e a segurança nacional, a pista de 1.200 metros de asfalto, inaugurada no ano de 1976, foi substituída por 1.500 metros de concreto, além de receber pintura, novo pátio, taxiway, drenagem e cerca operacional. A partir do esforço integrado do Ministério da Infraestrutura, por meio da Secretaria Nacional de Aviação e do Comando da Aeronáutica, a obra foi retomada em 2019 e concluída em dezembro deste ano. O FAB em Destaque fica por aqui. A Força Aérea Brasileira deseja a todos um novo ano repleto de realizações. Para acompanhar outras notícias, acesse as nossas redes sociais, inscreva-se em nosso canal no YouTube e fique por dentro de tudo o que acontece na Força Aérea Brasileira. Feliz 2022! Música